que estuda o tema da educação midiática e da desinformação. Jéssica, obrigado por ter aceito a entrevista, você está na Irlanda, na Europa, né? Hoje estamos conectados aqui pelo Zoom, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Marcel. Prazer em estar aqui com vocês. Jéssica, o tema da nossa conversa é o Instagram. Eu tenho um Instagram, uma página no Instagram, mas sou um péssimo usuário, né? Eu acompanho alguns amigos, a minha família, né? mas não costumo uh, postar, de vez em quando posto alguma coisa sobre a minha filha, mas raramente, né? não sou um, um usuário assíduo. Mas eu sei que você tem uma opinião de que o Instagram é revolucionário, né? Transformou uh, muitas coisas no sentido de, de como as pessoas se comunicam, né? É, fala um pouco sobre essa sua opinião a respeito desta rede social. Bom, Marcel, uh, bom, o Instagram... Eu, eu gosto muito da, da história de como o Instagram começou. Né? Foram dois americanos, ex-alunos de Stanford, né? uh, jovens saíram da faculdade, um deles trabalhava no Facebook, mas decidiu que queria começar o seu próprio negócio. E eles tinham em mente né, a ideia de um aplicativo que tivesse uma uma interface, né que tivesse uma... Uma, uma tela, uma carinha simples, uh, leve e que fosse muito fácil publicar uma foto e compartilhar com os amigos. Essa era a ideia deles. Parece, né, pensando hoje, mas não é que ideia boba. E aí eles começaram, só que naquela época, a, a gente está falando de 2000 e. eles têm 10 anos, acho que 2010, 2011 mais ou menos. As câmeras ah, dos celulares não eram tão boas como são hoje. Né? E como eles ah, queriam que a foto, a fotografia, fosse a grande protagonista né, do aplicativo, o que, que eles pensaram? Vamos criar filtros. Aí surgiram os filtros. E, e aí a gente tem a primeira grande transformação né, que o Instagram ah, traz para o mundo. A valorização da fotografia. Né? O que, que é um perfil ah, bonito, um perfil de sucesso né, no Instagram? Fotos. Né? Então, fotos das férias, selfies, né, com luzes, enfim. Então, a, a, o, face, o Instagram traz para o mundo da tecnologia né, e para a cultura global né, a valorização da fotografia. Né? Então, esse já é um grande marco. E, e com isso, né, o Instagram ele contribuiu para a evolução das câmeras fotográficas e celulares. Então, hoje, você consegue comprar um celular a um preço acessível com uma boa câmera. Né? E passa na cabeça de muita gente. Né? Eu quero ter um celular bacana para tirar fotos boas, postar no meu Stories, enfim. Do quero ponto... caprichar nas selfies. Do ponto de vista das organizações, né? a gente está... Uh, produzindo essas atividades, né, como um curso para os movimentos sociais e para os sindicatos melhorarem a sua comunicação para fora, para dentro, entre eles, né. O Instagram pode ser um instrumento para isso, né, você vê que as organizações, no caso aqui os movimentos sociais progressistas, podem fazer uso dessas imagens de fotografia, né, quando que isso faz sentido, né, tá na pauta deles? Bom, o que é legal sobre o Instagram quando a gente está falando de organizações? Né? O Instagram é a rede social com mais engajamento entre as redes sociais, né? Então, o Instagram tem hoje um bilhão, né, de usuários, mas a rede social, como eu falei, com mais engajamento. Então, a, a, aí está, né, uma grande oportunidade para as organizações. Lógico que o Instagram tem algumas limitações, né? É, eu não consigo colocar um link de acesso né, num post do Instagram, por exemplo. Ah, eu não consigo… Eu, eu preciso ter um número específico de seguidores para que eu consiga colocar um link de acesso no Stories, por exemplo. Então, é, é, é… você não tem a mesma possibilidade que tem o Facebook de compartilhar um post. Então, ah, exatamente pela natureza né, do Instagram, é, isso é um pouco mais complicado. Mas essas limitações de compartilhamento, né, de viralização de um post, não impediram que o Instagram fosse a rede social com mais engajamento. Ah, como uma como organização, ah, lógico que ah, a gente precisa estar tá, tá atento o que, que é legal a gente pensar em rede social quando, como organização? Cada rede social tem o seu papel, né? Tem o seu público específico e tem o seu objetivo. Então, quando a gente está falando de Facebook, a gente está conversando né, com pessoas um pouco mais velhas, né, com... Uh... Ah, pessoas acima de 30 anos, né? Os mais jovens ah, já estão saindo do Facebook e indo para outras redes, como o Instagram, né? Agora, a febre do TikTok, né? Passando mais tempo no YouTube. Então, se... É, então, eu preciso ter isso em mente, né? Com quem que eu quero conversar? Então, se eu sou um sindicato, se eu sou um movimento social, eu quero conversar com os mais jovens. Né? Não adianta eu... eu perder tempo, eu focar no Facebook, porque o meu público não vai estar tá lá. Meu público está no Instagram. Então, eu vou utilizar o Instagram para poder conversar com, essa, com essas pessoas, né? Ah, como eu disse, o Instagram ele nasce com essa preocupação, né? Com fotos e vídeos, né? Mas hoje a gente... Muitas companhias, muitas empresas, né? O que é mais importante? A qualidade do conteúdo. Então... Ah, de novo, a gente não precisa ficar extremamente preocupado em ter a foto ou vídeo perfeito, né, produzido com a melhor câmera, né, com os melhores filtros. O que, que é importante para essa audiência? Conteúdo. Conteúdo de qualidade, conteúdo que ela se identifique, conteúdo que ela se engaje. O que que o Instagram trouxe, né, que também foi uma grande transformação? A onda dos influencers. Só que, ah, as grandes influencers de moda, por exemplo, né, que ganham, ganharam e ainda ganham, né, milhões para poder ah, interagir com seus seguidores, vem perdendo força hoje em dia. Né? Porque, o que as pessoas vêm sentindo? O que é uma tendência? As pessoas querem se conectar com causas reais, com pessoas reais, né, com movimentos que elas acreditem. Então, o que vem ganhando força no Instagram hoje em dia? Ah, nichos. Né? Então, há ah, pessoas que falam sobre ah, racismo, sobre feminismo, ah, sobre eh, dietas ah, veganas, vegetarianas, causas ambientais. Né? Então, ah, acho que tem um nicho aí super importante né? para sindicatos, para movimentos sociais, né? porque é no Instagram que você tem a oportunidade de, de, de conversar com essas pessoas, desde que você queira conversar com essa faixa etária. Né? Essa faixa etária específica está com mais força lá. E me, me explica uma coisa, no Instagram a, a, a, a, a, a, a, a pessoa que tem uma, uma conta né? pode, ser uma, pode ser uma figura institucional representando uma organização, ou a, a, a comunicação tem que ser individualizada, né ou seja, existe uma figura que vai fazer esta comunicação e ela vai ser um influencer deste movimento, ou não. É, é possível ter um trabalho né, de produção, de divulgação que é, represente toda uma comunidade ou toda uma organização e não apenas uma pessoa. Né? Claro. A, a pergunta é... Tem como não? Eu vendo o Instagram, eu vejo que tudo é muito personalizado, individualizado, personalizado. né? Tem como uhum. trazer um aspecto mais comunitário para essa rede social? Tem, tem sim. Ah, mas mesmo que seja, que seja uma página institucional, ah, as pessoas tendem a se identificar mais né, quando é personalizado. Explico. Então, se você tem uma página no Instagram da, da sua organização, o que é importante que você traga para essa página? Pessoas. Né? Então, se eu sou, por exemplo, um sindicato, eu crio a minha página no Instagram, com uma, a minha página institucional, como sindicato, como movimento. Né? Mas o que eu vou trazer de conteúdo? Ah, as pessoas que fazem parte desse, desse movimento. Então, ah, vídeos com pessoas contando sobre suas experiências, por que aderiram ao movimento, quais são os desafios. Eu posso convidar, por exemplo, jovens... Né? Eu estive a, a, em Vitória ah, no Espírito Santo, dando uma palestra para o pessoal da Contag, eu fiquei impressionada com a força dos jovens, como eles são engajados, como eles são inteligentes, como eles são ah, fortes, enfim. Ah, eu, depois disso, eu segui algumas pessoas e eu, eu vi o quanto eles têm conteúdos e têm coisas importantes para dizer. Né? Tem uma voz muito forte. Então, é esse tipo de, de, de conteúdo que, como organização, como instituição, você precisa trazer para a sua página. Você pode falar, você pode ah, falar com uma instituição, mas é, é importante trazer pessoas, trazer histórias, trazer experiências, porque são com essas experiências e com essas histórias que as pessoas vão se identificar. Uhum. É uma coisa que, uma pergunta que é, a, qualquer organização social faz, né, é como utilizar o Instagram de forma cidadã e responsável, ainda que aproveitando so, todas as funcionalidades, né, porque, como a gente vem falando, né, redes sociais... É, pode ser perigoso também, né? estimula o ódio estimula a desinformação mas é possível, claro utilizá-la de uma forma cidadã e responsável como fazer isso, Jéssica? Bom, se você é uma se você é uma pessoa física, né, e você você, você tem seu perfil no Instagram a mesma dica quando a gente falou lá no, na outra entrevista né? quem não assistiu ainda vai assistir sobre Facebook a ah, tente seguir, tente tente optar por diversidade, né? Tente seguir mais pessoas, tente ampliar um pouco o seu repertório para não ficar na bolha. Furar a bolha, exatamente. Então o Instagram é a mesma coisa. Instagram é um pouco mais perigoso do que Facebook, porque ah, como ele é baseado em imagens, em vídeos, em experiências, ele tende a mexer mais com a saúde mental das pessoas. Então uma pesquisa recente de uma universidade do Reino Unido mostrou que Instagram é a rede social mais perigosa para os jovens, né, porque a grama do vizinho parece que sempre é mais verdinha, né, então a gente, é, o Instagram é a rede social que a gente está lá navegando e você tá vendo que parece que todo mundo tá viajando, parece que todo mundo come nos melhores restaurantes, parece que todo mundo é feliz e você é a única pessoa frustrada, né, que tá lá dentro de casa no sábado à noite. Né, então, ah, como pessoa física, né, que tem Instagram, ah, acho que a é esse cuidado, né, de usá-la, de, de usar a rede social de forma que ter consciência de que aquilo ali é um ambiente que todo mundo escolhe o melhor de si para poder postar, né, e, e que, isso, que isso não é verdade, né. E isso tem relação direta com aquilo que eu comentei, né, qual que é a tendência daqui para frente, tanto para organizações quanto para pessoas que são influencers, é dizer a verdade, né? É, ser, é ser transparente. Né? E a, a regra da transparência vale, vale tanto para pessoas quanto para organizações. Quando a gente fala de, de, de trabalhar em redes sociais, de produzir conteúdos, a, a transparência é fundamental. Então, ah, tudo que você vai, for produzir, seja vídeo, texto, enfim, ah, vai fazer stories, ah, o formato, o formato ele não interessa tanto. O que, o que é mais importante? Ser transparente, dizer a verdade, né? Criar um canal aberto de comunicação com as pessoas. A partir do momento que você decide criar um perfil nas redes sociais como organização, como movimento, e você não está aberto, por exemplo, para poder responder comentários, né? É, de repente você postou alguma coisa e veio alguém e questionou algo que é complexo, é complicado, enfim, uma questão meio ah, ah, meio polêmica e aí você deixa lá, né? Você, né? Como, como pessoa né que está lá cuidando da, da, da rede social do sindicato, lá ah, não, essa, esse comentário aí é muito complicado. Não vou entrar em polêmica, vou deixar aí, não vou responder você não tá você não, tá, você não tá sendo transparente né você não tá criando uh, um relacionamento você não tá você não tá aproveitando a oportunidade né para poder abrir um diálogo e uma conversa então uh, acho que quando quando uh, quando quando a organização decide criar esse espaço né ele tá tem que tem que estar aberta né a críticas né? e precisa encontrar uma forma de se comunicar, e se relacionar com as pessoas. Né? Isso, isso, vai, isso vale para Instagram, isso vale para Facebook, isso vale para LinkedIn, né? para qualquer rede social. E, claro, respeitando as particularidades de cada uma. Jéssica, muito obrigado pela entrevista. Como diz um amigo meu do movimento social, gratidão. <risos> Eu que agradeço, Marcel. Muito obrigada pelo espaço. É Falaria além... aqui por horas. É sempre é um, é um tema bem gostoso de se falar e espero que na próxima a gente tenha a oportunidade de ter mais gente para poder conversar. Acho que, sim, sinto falta da, da oportunidade de ter mais gente para poder um debate. Fala. Isso é legal fazer Vamos um debate. Fazer. Obrigado muito além do Zap, trouxe hoje a jornalista e pesquisadora Jéssica Almeida, que estuda o tema da educação midiática e a desinformação. <música> Realização Repórter Brasil.